Salve família, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo. Dessa vez, mais um react. Se você não está acompanhando, essa semana vai ser react todos os dias aí. A gente está de quarentena, então a gente está numa missão de todos os dias, um react diferente. Então, se você tem alguma ideia, comenta aí embaixo e a gente vai tentar trazer ele aí com o maior carinho, beleza? Mas, então, hoje o react é diferente. Eu fiz um react do Vice Makers. Que era dos caras lá do... sei lá, acho que era Naruto, não sei que... que é Vou deixar um card aí pra você, pra você dar uma conferida. E eles, e eles postaram um vídeo recentemente, que é do Resident Evil 4, do agente de saúde. Então eu quero saber como é que ficou esse vídeo, porque os caras são top. Então com certeza esse vídeo também é top. E eu quero que você acompanhe comigo, tamo junto? Então vamos lá, manos, vamos bora pra minha hora de trabalho aí. Bora... É, vamos pegar aqui, o. deixa eu dar o play e bora seguir. 2020. Nunca vou esquecer. Foi o ano que as pessoas tiveram que fazer o básico da higiene e ficar em casa. As notícias começaram vindo da China. Um certo vírus começou a se espalhar. As pessoas tossiam, espirravam, tinham problemas respiratórios. Eita, estava cara... <risos> <foi surgindo, risos> causada por ele. O coronavírus... O c vírus A população estava em pânico Nunca vi um álcool gel tão caro na minha vida Caraca, é verdade, ó Nossa, meu Líderes Deus. Líderes mundiais mano. ficaram em alerta E discursaram sobre a prevenção e cuidados Para não contrair o vírus Cuidados como... Esse cara é pesado, né, baladinha ou promoção das casas de Bahia tava fora de questão. Quem falava Esquece, com o filhão. Não era nem Esquece, mesmo filhão. Na... Quem, quem espirra, quem tá espirrando tá tomando surra na rua, velho, hoje, nos dias de hoje. Casa da Outros cuidados foram ditos como lavar a mão, pelo menos uma vez nessa vida, porque o que tem de gente porca nesse mundo é impressionante. É, a gente não descobriu. Não passar a mão na bunda do amigo também era importante. E claro, evitar tossir na cara do outro igual um arrombado. Além disso, os governos declararam quarentena. As pessoas foram dispensadas do trabalho e estudos... Caraca, quem viu aquela mulher meme, velho? Aí, porra, pra caraca, não tava nem aí pro Nossa. Era liberado do trabalho só para ir pra praia ou pra balada logo... Puta seguindo. merda, velho. Foda. Vou te contar, meu amigo. Eu fico é muito puto com essa galera. <risos> Seis dias se passaram... Desde Nossa. Notícias. Ei, eu tô nessa. Eu tô nessa. Estamos... Eu fui enviado pelo Ministério da Saúde para conscientizar pessoas imbecis que não estão nem aí para o vírus. Pedi que fosse sozinho, é claro. Nossa carol gente... esse gráfico do Resident Evil, médico, velho. Passar por vírus. Inclusive já tô até bolado de ter que pegar carona com esses dois caras com vidro fechado. Nossa. Já boladão. A arma carregada aqui. Se alguém der uma torcida na minha frente, meu amigo. Pois é, as pessoas estão andando e desmaiando lá na China. Dá um passo pra fora ah, de que... pum, que já que cai chão, porra, mano, onde você viu esse negócio aí? Faz é Aí, maluco, pela quinta vez, dá pra abrir a porra dessa janela aí? Ih, olha lá, Francisco, tá com medo <risos> O nome lá, tá do cara é Francisco, Lógico, mano Lógico que eu tô com medo, tu acha que eu sou burro pra não tá com medo eu nem conheço vocês, nem sei por onde vocês passaram Ih, olha lá, Francisco, tá com medo da gente <risos> Aí, se tu não abrir essa porra, eu vou soltar um peidão aqui dentro, hein Nossa, eu um pesado tá em casa? Fala aí, Francisco Isso aí, pô Vou até soltar um aqui também, ó Caralho, Francisco <risos> Pô, Francisco, não vai isso não, Abre essa velho Abre aí, na moral, é sério, tô armado Calma, rapaz. Aí, Francisco, encosta o carro aí Quero dar uma mijadinha Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, dar uma mijadinha lá Aí, curtiu o carro? Mano, Bataria olha essa música de fundo Nada a com essa criança. Meu Deus, a velho é muito... Sei lá, cara, não me ligo nessas paradas de carro, não. Aí, segura aí um cigarrinho. Não, não fumo, não. Maluco, o cara tá me oferecendo um cigarro em pleno coronavírus, que já te deixa f***gido de pulmão. A vontade Aí, William, pega a visão. Pega a visão, William. Pega a visão. A gripe suína, não vou aguentar um resfriadinho. Bah, foi bah cara, tu acha que principal? eu sou bem fígado, <risos> velho, velho. velho. Ah. Vai escutar a porra, vai levar o dele. Aí, estrangeiro. Tô me sentindo aqui, né? esse cara, velho. Se tu tocar em mim, vou te meter uma bala no meio do teu rabo. Se vai ser meio é que era muito pesado, velho. hora Os cara é muito fozor, velho. Isso tudo aí é culpa dos chineses, e eles estão espalhando esse vírus aí para poder melhorar a economia deles e tal. Essa acusação é bem séria, cara. Tu tem alguma fonte confiável disso? E precisa de fonte? Duvido nada vindo desses chineses safados. Não confiam em quem tá sempre de olho fechado. Será que você não vai tomar bom, direitos autorais não nessa sim. música tocando? Acho que esse é um assunto delicado pra outro dia. Vamos se preocupar mais com ser vírus que é o verdadeiro problema, tá bom? Tô te falando, estrangeiro. Isso aí tá sob controle. É só lavar as mãos com vinagre que tá tranquilo. Puta Acabei merda, de ouvir no áudio do médico aqui. Os caras tá pegando que tudo bom. que é Eu meme, velho. Fazendo, velho aqui, fazendo esses tá bagulho. Sei lá, pô. Tô só repassando a mensagem do áudio aqui. Tô fazendo a minha parte. Pô, tu não sabe nem o nome do médico? Do vinagre. Qual é a procedência? Tu ouviu esse áudio aonde? No WhatsApp, ué. No grupo da família. Horas. Pior, velho. <risos> meu Deus, isso é muito verdade, tá bom, tá bom, mano. Tá com vinagre, vai. Quero mais é que tu morra mesmo. Aí, tá levando o gel, cara. Tosse, lá, lá, lá, lá, lá. Tá carregado aqui na minha mão. O que gel? A tosse, a tosse. E eu espero não ter ouvido uma tosse, hein? Sai vai lá, demônio. Vounel, olha a casa ah, do, não, do é seu, seu, seu tá contaminado. Eu venho aqui da Saúde. Estou aqui para falar sobre os cuidados com os vírus e que tem que lavar as mãos. Ele não tá me escutando. Puta que pariu. Vai ter que chegar não, perto. Não é isso, se você está me ouvindo ou não. Só pega esse panfleto aqui, por favor, que eu tenho que distribuir essa porcaria toda até o fim do dia. Aí Ai, diz meu, Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Lavar bem as mãos, evitar contato físico, aglomeração, né? Porra, o senhor é feio assim mesmo? É o coronavírus fazendo efeito aí. Desse sintoma eu não ouvi falar, não. Deus me livre. Que coro que, rapaz? Já marquei churrascão lá na vila às duas horas. Muita cervejinha, mulher bonita e pagodão. <risos> <risos> eu vendo essas frescureirão. <risos> é muito brasileiro. É muito brasileiro. Tá, tá, Esse amigo, cara é o muito brasileiro. Tá merda. Deixa eu só pegar minha arma aqui então para ver se você muda de ideia. <risos> Ai, caralho! <risos> Tá maluco sendo perto de mim assim? Não tá ciente da gravidade da situação, não, meu senhor? Isso aí é fresco! Sai é fresco! Sai, não encosta em mim, cara! Eu vou tossir na tua cara, cara. fica até pra lá, que nojo. Olha, eu tô te avisando pra não encostar eu vou te em mim. Eu tô te, na te avisando. Cara. Eu tô... O vai nem lavar a mão. Tem que se prevenir, porra. Ministério da Saúde de né, <risos> Ministério da Saúde. Mano, eu preciso ver mais esses caras, velho. Na moral, eu preciso ver Sim, muito esses Francisco, caras. E O caminhão vai bater no carro! Relaxa, a lataria aqui é pesada. Ninguém derruba essa criança! E Francisco morreu. Aí, seu José! Bora lá no seu acão, rapaz! Opa, bora lá pegar as menininhas, beber um, eita coisa boa, tem que vai acender o fogo, né? Pá, ele tá com um convidado aqui. Aí, guri, vamos lá também, lourinho. Vamos pro churrasco, Lourinho vamos comer uma picanta. Lourinho. <risos> Nossa, velho. Uma farofinha. Nossa, que Droga, agonia, preciso velho. Preciso sair daqui, tenho que evitar lugares fechados. Que agonia, que agonia que velho. Vai embora não, pô. Bora lá no churrasquinho. Ah, vai pra casa, <risos> velho. Tu tá no grupo de risco. Aê, primo. <risos> <risos> me dá um abraço de sem contato físico. Pá! <risos> Ministério da Saúde, rapaz. Ministério assim, é um o bicho. Parofa pra tua. Parofa é o caralho. Nossa, Ai, o cara tá muito meu bravo. Deus, eu não estouquei aqui comida em casa. Hum, será que tá tarde demais para ir no mercado garantir o miojo do fim de semana? Hum, hum. hum? Cheiro de carne. Som de pagode. Ah, não. Meu Deus, estão fazendo churrasco mesmo? É um churrasco. De meu Deus. Da... Os caras convidou, vamos ver falar. lá. Tem duas mãos, tem duas pernas. Essa mulher ouve. Oh, esse negócio de ser vírus é bom demais. Nossa. Tem que trabalhar a semana inteira. Em... Por 15, por, dias, mano, Não, por 15 dias, mano Por 15 dias Meu Deus Pessoal, todo mundo circulando Agente de saúde aqui Tá proibido contato físico, aglomerações Quero todo mundo ir pra casa <risos> Nossa, nossa, nossa no Pessoal, pela última vez Sem contato físico Quero todo mundo separado aqui Aí, turma, bora juntar ali no Lourenho. <risos> Abração em grupo. Um em grupo. Puta <risos> que pariu, ninguém me escuta. Eu é que vou ter que me colocar em quarentena agora. Ai, desse teu what menino. O que é que é Que tias, eu nem conheço esses caras. Traz a farofa ali pra ele provar. E quem tu acha que vai ser eliminado no BBB? Não sei, vou ver se já começou. <risos> Eu vou tirar ele lá de dentro pra ver com a gente. O ah, BBB, mas BBB nem é foda. foda. que vou me brigar no BBB. Vem socializar! O oh, caralho! Vem me dar um abraço, porra! Abraço é coisa de viado. Eu sou viado, porra! Abraço é coisa de hétero. Porra! Se <risos> você Ai, meu Deus, meu Deus! Não, não fale é isso, cara! Não faz BBB isso. vai começar Não vai isso, cara! Nossa, manda muito isso, velho! Vamos lá! a vida dos outros! Por que, que estão fazendo isso, meu? Não é que o BBB ajudou a evitar aglomeração? Uhum. Até que dá pra tirar algo bom de algo merda, né? Bom, acho que é isso. Meu trabalho aqui está feito. <risos> ah não, Ah oh, não! ele ficou doente, vai. Pare... Boa, mano. Boa, boa, boa. Esse cara é muito fogo, velho. Esse cara é muito foda. Bom, gente, eu não tenho o que falar, velho, eles são muito, muito, muito zica, mano, da hora, eu gostei demais desse vídeo, puta, mano, é, é tipo assim, é a realidade numa brincadeira, tá ligado, os caras são é muito foda, velho, na moral, tamo junto, mano, depois comenta aí o que você achou, eu vou deixar o link original do vídeo, se você não conhece o canal, provavelmente você conhece, vai lá, se inscreve, dá uma força pros caras, tamo junto, mano, espera aí, desculpa, errei a área de trabalho, agora sim, hum. Tamo junto, mas aí, valeu, até a próxima é, quarentena aí com vocês, tá muito massa, tô curtindo demais, valeu, até a próxima.